Boa noite caçadores Me chamo Emily Esse é o primeiro vídeo que eu faço pra caçadora de livros E para não deixar mais com vergonha Eu vou mudar direto ao ponto Este é uma resenha diferente das que eu já fiz antes Porque não é um romance Mas sim fala catando da estrutura de um romance Que é de... Machado de Assis, Machado de Assis do, do folhetinha ao livro, da autora Ana Cláudia Soriane da Silva, e ele foi publicado este ano pela editora Universos. O livro é, uma, é literatura brasileira, no qual a autora faz crítica e interpretação da, da forma romanesca de Machado de Assis, da evolução da, do romance dele no, na revista Estação, né? Nas publicações dele em fascículos, até chegar à sua última publicação em, em revista, que é a Borba, Que é o, como é que se diz, é o ápice, né? De Machado de Assis, em relação ao folhetim, ao livro. E quando ele encerrou, que ele foi, que no qual ele publicou em livro no mesmo ano, pela editora Garnier, ele teve que fazer grandes mudanças em vários aspectos, para deixar ele mesmo no, no, no formato de livro. que as bobas ainda na revista, ele foi publicado entre 1886 e 1891, no caso também cinco anos, né, pela revista estação que era a edição brasileira de um de um periódico alemão de moda e entretenimento né? a revista Estação é, era uma, uma revista de moda e entretenimento mas era totalmente diferente como é que é, como são as revistas de moda de hoje né as de moda de hoje é a que fala sobre as tendências de, de estações essa, essa questão mas essa, na época, é, porque ela faz referência de outras revistas, né, mensais, quinzenais, uma revista de moda, de família, que aborda diversos assuntos, e um deles destaca é a literatura, né, que era as publicações dos contos e romance, era bem interessante. A doutora, é, fala da... ela fundamenta, né, que existe uma grande diferença entre os dois formatos, que é o formato folhetim e o formato de um livro. E quanto à estrutura, quanto à modificação de texto, quanto à narrativa. A autora também destaca, além do folhetim, outras revistas famosas da época, assim como os jornais, e como eram as condições de publicação dos contos, romances, etc., referenciando também outros autores que também aderiam a, essa, a esse tipo de estratégia de publicação nos jornais. A minha análise sobre este livro, ele tem grande valor histórico, né? É, é, o histórico, essa parte de editoração, porque, assim, é um livro que fala, que faz uma análise profunda, né? Então, essa questão do folhetim, do, do formato de livro, e análise com base na, na, nas obras de Machado de Assis, mas com isso ela faz um levantamento, a autora faz um levantamento perfeito de como era uh, o trabalho dos jornais da época do século XIX e da, das revistas, então faz um apanhado bem legal e, tipo, então esse livro pra mim é como se fosse referência, é um, é um livro de estudo mesmo que você pode guardar na prateleira e quando você precisar pra fazer um referencial teórico ele tá lá. Então eu gostei demais desse livro porque aborda essas duas questões que eu gosto: a editoração, né? A história né, dos jornais do das... oh, século XIX é um século, poxa. Eu já encontro tanta coisa do século XIX e eu tirei assim. A capa dele é excelente. Excelente. A paginação muito boa, as letras excelente E outra coisa que eu deveria ter citado desde o início é que ela, ela, é, ela é cheia de ilustração tratando do, da, dos folhetins. Da revista Estação. Muito bacana. É um livro que tem muitas referências, ela faz muitas referências de, de críticos, né? De, de Machado de Assis. Então, é, Para quem realmente gosta dessa, de, de, de estudar essa questão de, de análise crítica, né? De. de de textos, de autores, de romances, eu super indico. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.